Oi, gente! Hoje a gente conversou com os embaixadores do TFF, que são aquelas pessoas que multiplicam a ideia nos seus diferentes países, chamando os jovens para participar do desafio. A gente conversou com eles sobre empreendedorismo e o impacto disso na alimentação da população. Se liga aí no que eles falaram. Então, meu nome é Cleiton Machado, eu sou biólogo e estou fazendo doutorado agora em Fisiologia Vegetal e eu sou um embaixador do TFF também. Na verdade são muitas funções, assim uh, mas principalmente é levar o nome do TFF para o máximo de pessoas possíveis, sejam elas professores dentro de uma universidade, startups que estão começando, até movimentos sociais também. E claro, os estudantes que têm as ideias, né? esse na verdade seria o público ideal, mas a gente acaba falando com muita gente e levando a nossa ideia para muitos lugares. né Bom, o empreendedorismo por si só, né, ele pode impactar tanto de uma maneira positiva como de uma maneira negativa, sim, mas o TFF ele nos orienta ou, na verdade, nos proporciona ideias e maneiras de chegar ao empreendedorismo com um certo propósito. Né? E isso sim é causa o empreendedorismo positivo, vamos dizer assim. Né? Criar uma startup ou então investir numa ideia que não só a busca... Uh, algum tipo de ganho, mas também uh, algo que mude a vida das pessoas, né? chegando a maior número de pessoas e também revolucionando o mercado, né? que é algo, acho que, que a gente precisa, principalmente em países emergentes como o Brasil. Acredito sim, com certeza, e nas pessoas que estão na minha volta, né? Porque na verdade a gente acaba criando uma comunidade bem forte, né? É como se eu me sentisse, não sei, em casa assim quando eu estou uh, durante algum workshop, ou então alguma atividade, tanto no Summit, quanto na minha universidade, por exemplo, sendo embaixador, sabe? Eu realmente me sinto muito à vontade, assim, falando sobre isso. Bom, eu, eu acho que o brasileiro ele é muito criativo, assim, e, e, e não digo, assim, só o brasileiro que está dentro da universidade, né? Todo brasileiro é criativo, eu acho que a gente já nasce com um gene de criatividade, vamos dizer assim, mas... Uh, Principalmente, eu acho que o grande problema é que a gente não tem uma cultura de empreendedorismo, sabe? A gente não tem ainda essa pegada de fazer as coisas por nós mesmos. Então, o TFF traria essa cultura, assim, traria essa cabeça para nós de empreender. Fazer isso, sabe? Fa faça as coisas. Uh, tua ideia não é ruim, sabe? Uh, creio que seja por isso. O Brasil poderia encontrar, como eu encontrei no passado, é um impulso para colocar a ideia em prática ou só mostrar nossa ideia, sabe? Mesmo que ela seja criticada ou não seja muito bem aceita. Olá, meu nome é Mark Eu sou um ambassador from Haiti. Eu represento a TFF in Haiti e na América do Centro. Eu moro em Costa Rica. Eu acredito que a very é muito importante, não só porque The product or the value you are offering to people, but also like you are generating income from it, because like, most of the time like people only think like having money like generating income but not having like a social impact from it, and that makes like like this project is not sustainable, but by thinking about like the social impact that you are having apart from generating income from it, that is a very huge um like that makes like more impact on people and also. And also on, on, on the economy. Um, yeah. In order to be um, an entrepreneur, first of all you should look at the problem. Okay. So what are the problems that that that your community has or your country has, okay? And also like you should look for the resources that that are available in that in that place. For example, in your country, in your community. Then apart from that, then you should like for the you should start looking for the possible solutions and like try to combine the solution with the resources you have and now like now you will start looking for like the like the impact that you can bring to that community. First of all like the problem like looking for the problem is very important. Like so you have to you have to pinpoint the problem. Then you should then you will start looking for the the solution for them. Okay. First of all because most of the time like if you don't know the problem then you cannot You cannot be an entrepreneur. You cannot like, like be able like to bring solutions. it. So, yeah. okay. I'm inviting all the Brazilian people to join TFF because TFF is a great family, and not only like for the um, for being an entrepreneur, but also like to be able like to um, to bring like more social impact to the community. And uh, TFF like is a big hub for for young people, and like you will be able like to develop more professionally. Prof personally as well. And also, like you find all the resources you need like to um, to develop your business, to develop your idea. So we are waiting for you at TFF. My name is Marie Goh. I'm in último ano year of agronomic engineering. I had to leave, I made a change when I chose to do agronomy, which was to leave de a city close to São Paulo, uma a metropolitan region, and go to the interior, in a reality that didn't have anything to do with minha e por afinidade, claro, mas eu me adaptei dentro desse contexto, e descobri quais eram as, as imensas oportunidades que ali existiam. Eu sempre gostei muito de trabalhar com impacto social de alguma maneira, desde que eu era bem novinha. Isso, de certa forma, me motiva, enfim, me engaja. Então, eu sempre procurei me associar a pessoas, a ideias, a organizações que entregassem isso para a sociedade de alguma maneira. Sim, eu fui convidada para ser embaixadora do TFF, porque eu sempre estive envolvida em causas é, empreendedoras e sociais dentro da minha universidade, mas eu nunca tinha participado dessa organização. Então, por uma pessoa que já estava dentro, me conhecer e saber quais eram, que os meus valores estavam muito alinhados com essa proposta, ela me convidou a conhecer esse programa e eu fiquei extremamente é, empolgada quando eu conheci isso, porque a gente mudou de esfera, né? A partir desse momento, então, eu estava falando de um movimento, que era o TFF, que envolvia uma esfera global. Então, eram pessoas com culturas, estímulos e ferramentas muito diferentes, trabalhando por uma mesma causa. Então, isso foi bem interessante para mim. E a experiência como embaixadora foi muito motivadora, assim me deixou muito ansiosa para chegar aqui e ver o que viriam de outras realidades. Porque eu conversei com pessoas que tinham ideias que, muitas vezes, a pessoa é. se sentia... velho, se engajou no TSS. Legal. É, assim, muitas vezes, a gente se coloca numa posição onde o cons... aquele que produz e entrega e aquele que consome são duas pessoas extremamente diferentes. E, na verdade, a pessoa que entrega pode ser você. Então, e o empreendedorismo, ele te dá esse poder, né? Ele vem com essa força, ele te empodera para isso. Então, você sente a necessidade de consumo de algo, talvez você tenha a solução que muitas pessoas precisam, que é a necessidade do consumo. Então, essa posição de empreender resolvendo problemas alimentares é incrível, porque... Aquele que soluciona o problema, ele não precisa estar fora, aliás, essa pessoa não está fora daquele que consome isso. Então, você que é um consumidor pode ter a ideia que soluciona o seu próprio problema. E outra coisa é que a gente reclama muito sobre... ah, Eu gostaria de ter coisas mais saudáveis e mais fáceis. Né? É uma reclamação muito comum. E a gente se põe numa posição de fala como se a gente fosse incapaz de resolver o nosso próprio problema. Outra coisa que acho que vale ressaltar é que a gente trata a fome e os distúrbios alimentares e os problemas com a alimentação mundial como algo que não acontece do nosso lado, que não acontece com a gente, que não acontece no nosso país. Isso não é verdade. Então, a gente pensa assim, ai, ah, aonde as pessoas passam fome? Em algum país muito longe do seu? Não. Às vezes é o seu vizinho. E você não tem noção disso. Então, acho que só quando a gente é criança que a gente fica muito pensando, não joga comida fora porque tem um monte de gente que passa fome no mundo. As pessoas passam fome no mundo. E bem perto de você. Basta a gente se conscientizar um pouquinho mais. Para saber o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas que estão do nosso lado. Talvez, se todo mundo agindo local, a gente impacta global. Acho que é isso.